Estudar é sempre isso. Cada enunciado é um desafio. Atenção à questão. Atenção à questão. Revisei esse conteúdo. E agora? O Brasil todo me olhando. Acertei. Roda a vinheta. de hoje é química. Muita gente acha complicado, mas se você sentar com calma, estudar e entender, pode ir longe. O nosso entrevistado de hoje que o diga. Ele nasceu em uma comunidade, estudou, passou para duas universidades norte-americanas e ainda consegue tempo para participar de projetos sociais. Lucas Furtado, daqui a pouco, porque antes vamos revisar questões com o professor Rafael Almada. Olá. Tudo bem, professor? Tudo bem? Mano? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Professor, muita gente fica ali, ó, em cima da tabela periódica, tentando decorar a posição dos elementos. Alguma sugestão? A tabela periódica ela tem uma sequência de organização. Ela trabalha é, dividida e organizada pela massa atômica dos elementos. A tabela periódica ela é construída a partir de longos e longos anos de descoberta dos elementos químicos e eles todos organizados. A proposta que a gente tem hoje é uma proposta do Dmitry Medelev, que foi um grande cientista, que ele falou o seguinte, vamos organizar a tabela periódica pela massa atômica dos elementos. Então, ele foi botando em sequência a massa atômica, então eles estão todos organizados. Só que como é que eles fizeram lá as famílias? Botou elementos que têm características similares. Maravilha! Então, com isso em mente, vamos ver uma questão. Hoje eu vou ver com vocês aqui um item que já foi cobrado na prova do Enem. É um item sobre estequiometria. Todo ano cai. Fica linkado aqui comigo que todo ano cai estequiometria. Fiquem atentos, por favor. Esse, esse item é do ano de 2015, da segunda aplicação. No caderno azul, é o item 51. O cobre, presente nos fios elétricos e instrumentos musicais, é obtido a partir da ustulação do minério calcosita. Olha só a fórmula do minério. Lembrando que a ustulação é sempre a queima de um sulfeto na presença de oxigênio. Continuando. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre. Ou seja, o cobre vai ficar na forma metálica e o enxofre se combine com o 2 produzindo SO2, conforme a equação química. Aqui está a equação química. Lembrando que, toda vez que você encontrar uma equação química, o primeiro passo é sempre fazer o balanceamento. A equação já veio, inclusive, balanceada. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são respectivamente iguais a cobre 63,5 gramas por mol e o enxofre 32 gramas por mol considerando o que se, que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80% a massa em gramas do minério necessário para a obtenção do cobre é igual a nós precisamos dizer nós precisamos identificar que a partir de 16 mols do metal, ele quer obter 16 mols do metal, e aí ele precisa saber quanto em grama vai ser necessário de minério. Então, aqui ele quer saber a massa do minério em grama. Mas tem uma informação muito importante, é que o rendimento é igual a 80%. Bom, então, o primeiro passo, gente, é que toda vez que falar em massa, a gente vai ter que calcular a massa molar e a massa molar deste sulfeto, com base nos valores que ele deu, é de 159 gramas por mol. Agora identifica um detalhe: o rendimento é de 80%. Isso quer dizer que como são obtidos 16 mols do metal cobre, isto corresponde a um rendimento de 80%. A gente tem uma perda de 20. Tranquilo. Então, o rendimento de 100%. Para o rendimento de 100%, qual seria a quantidade em mols do cobre? Vamos achar. Vou simplificando porcentagem com porcentagem, 0 com 0. Posso simplificar 16 com 8. Aqui sobrou 1, aqui sobrou 2. Vamos, vamos matar essa nossa regra de 3, essa nossa proporção? Vai ficar 2 vezes 10, que corresponde a 20 mols do metal cobre. Ou seja, considerando o um rendimento de 80%, para obter 16 mols de cobre, eu preciso utilizar 20 mols de cobre metálico. Agora, vamos voltar para a estequiometria. Eu já sei que, pelo balanceamento, 159 gramas do sulfeto podem originar 2 mols de cobre metálico. Opa, de onde eu achei isso? 159 é a massa molar. Como o coeficiente é 1, fica apenas 1 mol, que são 159 gramas. Aqui, o coeficiente 2 correspondendo a 2 mols de cobre. Agora, eu já sei que eu preciso utilizar 20 mols de cobre, considerando o rendimento de 80%. Qual seria a massa aqui? Vou simplificar cobre, vou simplificar mol, vou simplificar 2 com 20, aqui ficou 1, aqui ficou 10, portanto, a massa obtida seria de 1.590 gramas. Massa obtida, não, desculpa, massa necessária. Ou seja, essa questão, o gabarito é letra C. Por via das dúvidas, primeiro, de onde que o professor Bechara tirou que a massa molar do sulfeto de cobre é 159 gramas por mol? A massa molar de compostos químicos ela é a soma de cada massa atômica de cada elemento que forma esse composto químico. Então, por exemplo, esse desenho foi você que fez? Isso. Posso apagar? Não tem Posso. problema, depois não? Eu, depois eu redesenho, não ah, tem problema. Sem problemas. Então, vou fazer aqui para a gente conseguir visualizar melhor uh, o cálculo da massa atômica. Então, olha só, o composto é o sulfeto de cobre, certo? Essa é a fórmula do composto. Então, a massa molar desse composto, vai ser o que? A massa atômica do cobre mais a massa atômica do enxofre. Só que aí o que acontece? Você tem dois cobres, então eu tenho que levar isso em consideração. Então é duas vezes a massa atômica do cobre, que é 63,5, mais a massa atômica do enxofre, que é 32. Então, na verdade, você vai calcular isso aqui, né, 2 vezes 63,5, mais 32, isso vai chegar ao valor que o professor chegou lá no cálculo, tá? Na resolução da questão, 159 grama por mol. Mas não tem tabela periódica na questão, professor? O aluno precisa ir para o Enem com a massa molar de cada elemento decorada? Na química, você acaba decorando, acaba é, é, é, com a prática usando... É, elementos e massas atômicas que são muito usuais, que são muito utilizadas. Por exemplo, se eu te perguntar a sua identidade, você lembra o seu número de identidade de có? Lembro. Então, é na verdade, é a prática que faz você decorar esse número, e assim são com alguns elementos. Ele também disse que pelo balanceamento, 159 gramas de sulfeto de cobre podem originar 2 mols de cobre metálico, e relacionou isso ao coeficiente. Vamos ver. Eu já sei que pelo balanceamento, 159 gramas do sulfeto podem originar 2 mols de cobre metálico. Opa, de onde eu achei isso? 159 é a massa molar. Como o coeficiente é 1, um, fica apenas 1 um mol, que são 159 gramas. Aqui, o coeficiente 2 correspondendo a 2 mols de cobre. Como ele chegou a essa conclusão? A natureza ela usa uma lógica natural é, de reação de elemento com elemento. O elemento só reage com outro elemento dentro de uma lógica da natureza. E essa lógica ela é exemplificada pelos químicos dentro do balanceamento de uma equação química. Então a gente consegue perceber, pelo conhecimento da química, o quanto de um elemento reage com outro elemento para formar um terceiro elemento para formar uma reação química. Na reação química, a gente sabe que o sulfeto de cobre vai reagir com o oxigênio, desenvolvendo o produto da reação, mas num certo balanceamento da reação, ou seja, se eu tenho dois cobres lá, eles têm que estar reproduzido dentro também nos produtos em cobres. O tema da questão é estequiometria. Quando que a gente estuda esse assunto? a é, estequiometria, ela vem já no início da química, na química geral. Quando a gente começa a falar de reações químicas, quando a gente começa a, a conseguir exemplificar esses fenômenos da natureza através da reação química. Isso está no conteúdo do ensino médio no primeiro ano, mas isso vai ser usado ao longo de todo o ensino médio, principalmente, porque a todo momento eu vou ter que perceber a lógica da reação. Química é a preocupação de muitos estudantes alguma estratégia de estudo? Se você entende a lógica que está por trás daquela situação, né, da questão que está envolvida na prova do Enem, se você conhece a lei envolvida naquele fenômeno químico, você consegue chegar à solução das questões, porque aí você não passa a usar a decoreba. Maravilha. Então, vamos ver mais uma questão? Sim, vamos embora. Valeu. Vamos lá foi o item da prova de 2014 na prova azul, é a questão de número 70. Vamos para o item. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre, bora marcar isso aqui, entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila. Também vou marcando aqui, olha, 10 elevado a menos 10. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada para ajuste do pH? Espera lá, agora vamos lembrar, né? Nós estamos falando em pH, potencial de hidrogênio iônico. Ele deu o pH entre 5 e 9. E a gente está lançando um resíduo que tem concentração de OH- igual a 10 a menos 10. Vamos ver se o que eu lancei aqui já está com esse pH ou se eu vou ter que ajustar. Então, me acompanhe aí, por favor. Ele me deu concentração de OH- igual a. 10 elevado a menos 10 mol por litro. Perfeito. Agora, nós vamos ter que calcular o pH. Mas nós vamos começar pelo pOH, já que aqui é a concentração de OH-. O pOH é o cologaritmo, ou o inverso do logaritmo, ou menos o logaritmo, da concentração de OH-. Fechado até aqui? Então, vamos lá, galera, me acompanhe aqui. Menos o log de 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 10. Vamos passar aqui o log do expoente. Vamos lembrar das propriedades? Esse expoente vem para cá, para frente, multiplicando o log. Então, vai ficar menos 10 com menos, ficou 10. Eu tenho log de 10 na base 10. Fala sério, log de 10 na base 10 é 1. Então, o pH é igual a 10. Considerando a temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, a gente tem que a soma do caráter ácido representado por pH. Mas o caráter básico, representado por pOH, tem que ser igual a 14. Vamos continuar? O pH eu quero, o pOH eu achei de encontra... acabei de encontrar, então vai ficar pH mais pOH, que vale 10, tem que dar 14. Logo, o pH desse sistema é igual a 4. Caraca, moleque! Caraca mesmo! O pH é ácido. Se eu tenho um ambiente ácido, o que eu posso fazer para solucionar? Vamos lá. A gente vai fazer assim. Ó. Eu preciso usar uma base ou alguma substância de caráter básico para corrigir este pH, para ajustar o pH. Vamos lá? Nós temos aqui, na letra A, o ácido acético. Bom, eu não quero meio mais ácido, eu quero neutralizar a acidez, então, tchau, esse aqui não serve. Eu tenho aqui um sal na letra B, a letra B é o sal sulfato de sódio, mas, ora, o sulfato é derivado do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. O sódio é derivado do hidróxido de sódio, que também é uma base forte. Ácido forte, com base forte, gerou um sal neutro, também não serve para neutralizar a acidez. Na letra C, eu tenho metanol, que é um álcool da química orgânica, mas é um álcool com caráter ácido maior que o da água. Então, também tem caráter ácido, também não serve. A letra C, a letra D, tem o um carbonato de potássio. Caraca, vamos ver com calma. O carbonato é derivado do ácido carbônico, que é um ácido fraco e derivado do, do hidróxido de potássio, que é uma base forte. Então, a gente tem aqui um sal que pode ser utilizado, porque é um sal que pode neutralizar esse excesso de ácido aqui. Então, vamos ver, rapidinho. Aqui, na, na letra E, é o cloreto de amônio, derivado de um ácido forte e uma base fraca. Então, aqui tem caráter ácido, aqui também não serve. A única opção possível é o carbonato de potássio. Portanto, o gabarito, gente, só pode ser letra D. O enunciado traz várias fórmulas, mas não diz o que são. Como que o aluno sabe que um é ácido e o outro é neutro? É, na química orgânica, a gente tem algumas funções químicas. São compostos que têm características similares. Por exemplo, como função química, a gente pode conhecer os álcools, os aldeídos, os fenóis, as cetonas... E eles têm todos os comportamentos iguais. Com a prática, a gente consegue identificar o grupamento principal desse composto e dizer, esse é um ácido, esse é uma base. No caso da questão, a gente tem, os ácido, tem o ácido e tem os sais. E aí o professor disse que um tem caráter ácido e o outro tem caráter neutro. Como saber esse comportamento? Você precisa identificar as características. Na questão, por exemplo, o professor identifica lá a característica dos ácidos, dos sais, por exemplo. Os sais que estão na questão, ele identifica se veio de um ácido forte e de uma base forte. E aí ele entende que esse comportamento, se ele vem de um ácido forte, ele vai ter um comportamento mais ácido. Se ele vem de uma base forte, ele tem um comportamento mais básico. E aí, obviamente, as funções orgânicas, os álcools, as cetonas, eles também passam a ter comportamento dependendo da característica do composto. Então, álcools com menor cadeia carbônica, que tem menos carbono, ele passa a ser mais ácido que aqueles que têm uma cadeia carbônica maior. Agora, sobre a resolução da questão, você pode explicar melhor o raciocínio do logaritmo? O logaritmo é um instrumento matemático que a gente utiliza na química para calcular principalmente a acidez e a alcalinidade de algumas soluções. Então, você usa a, a concentração que você tem de, de hidrogênio para calcular o pH. Usando o menos log da concentração de H. Ou você pode, com a concentração da hidroxila, né, do OH-, você também consegue calcular, pelo menos o logaritmo, você calcula o POH. E aí o professor falou em 25 graus Celsius e chegou a um resultado 14. Explica melhor. Que A gente convenciona como uma condição ideal, uma condição normal de temperatura e pressão, né? no caso a pressão a gente considera 1 um atm, e a temperatura 25 graus Celsius. Então, quando eu digo 25 graus Celsius, eu estou querendo dizer o seguinte, que é sem interferência da temperatura naquele processo químico. Por isso que ele cita, ele explicita, que é 25 graus Celsius, para eu dizer que não tem outras influências da temperatura naquela reação. E como é que ele chegou no 14? Aí eu queria te explicar um pouquinho mais aqui no quadro para a gente visualizar melhor a escala de pH. É, o pH a gente sabe, vou até colocar aqui novamente, que era menos o log da concentração de H. Certo? E Sim. o POH é igual o menos o log da concentração de OH que é a hidroxila. Então a escala de pH, eu consigo calcular usando a concentração de OH- e de H, aqui dentro dessa fórmula do, do logaritmo neperiano, ele vai ficar sempre entre um valor de 0 e 14. Nunca vai variar pela condição matemática dessa fórmula. Então eu considero que toda a solução, todo o composto, que ele fique entre o 0 e o 7, ele é considerado com caráter ácido. E toda é, é, solução, composto, que quando você calcula por essa fórmula e você acha o pH entre 7 e 14, ele tem o caráter básico. E quem bate no 7 o valor do pH? Significa que é uma solução que tem um caráter neutro. Então, entre 0 e 14, é, eu tenho variação do pH que dá o caráter daquele composto, daquela solução. Então, por isso que ele usa o 14 lá. Porque eu sei também que se eu coloco pH mais pOH, isso aqui o valor só pode ser qual? 14. 14, exatamente isso. Então é por isso que ele usa essa fórmula e calcula lá, usando o valor que ele calcula pela concentração do pOH, ele substitui aqui e chega ao valor de pH da solução. Só que como ele quer dizer que não tem influência da temperatura na, naquele fenômeno Químico, ele coloca que está a 25 graus Celsius. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua ajuda, viu? De verdade. Ele nasceu em uma comunidade do Rio, participa de projetos sociais e ainda encontrou tempo para estudar e conquistar uma vaga em duas universidades americanas. Sabe fazer as oportunidades acontecerem. Vem pra cá, Lucas Furtado. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu chapa. Lucas, conta pra gente como você conseguiu isso. Bom, então, no início eu tinha me inscrito num programa da Fundação Estudar. E aí eu consegui ser aprovado para esse programa, eu consegui participar, durava uma semana e eles explicavam passo a passo do que eu teria que fazer para poder conseguir estudar fora. E as provas funcionavam de um jeito diferente. Às vezes você tinha 25 minutos para resolver 20 questões, você tinha 50 minutos para resolver 35 questões, diferente do Enem, que você tinha alguns textos maiores e você tinha uma compreensão textual das coisas. E depois que eu passei por isso, eu tive que fazer algumas redações que também eram diferentes de como o Enem falava, eram redações que perguntavam sobre desde o melhor final de semana que você pode descrever, como você diria que o seu filme favorito te influencia na sua vida, então era um tema diferente de redação e também a própria entrevista era uma coisa super nova para mim eu simplesmente entendi tudo que eu tinha feito até agora, das provas e de redações e eu fui e busquei mais sobre isso e fui fazer entrevista e na hora foi uma, foi uma melhor entrevista que fiz na minha vida, aconteceu de uma forma super natural, eu Conversando com um senhor de quase 70 anos, já tinha passado pela universidade que eu queria, que era Columbia, e nem foi uma das que eu fui aprovado, mas foi o que teve grande importância durante todo esse processo. Então, depois disso, eu fiquei muito mais interessado sobre o, o local, como ele influencia na universidade. Você tem que estar muito bem com o local, e como Columbia era em Nova York, você tem que saber gostar de cidade grande, de muita gente, e de estar num meio relacionado a isso. E, e como que foi a sensação de receber essa notícia? É aquele momento de felicidade, quando você abre o seu e-mail e tem lá a mensagem dizendo que você foi aceito e <risos> você conseguiu. Então é incrível. E você pretende estudar? Química, você sempre gostou dessa matéria? Eu via na Química uma forma de estar tá envolvido com muitas coisas do mundo, de como o mundo funciona, desde quando a gente fala sobre átomos que formam todas as coisas que existem no universo. Então, é uma coisa que tem uma abrangência muito grande, muito interessante. São várias categorias que ela se encontra, que você pode achar ali qual é a melhor que serve pra você. E foi nesse mundo que eu realmente me descobri eu vi que eu gostava das coisas, até mesmo depois que eu fui me envolvendo com pesquisa e alguns programas, até mesmo como o próprio cientista beta, que eu consegui participar dessa primeira, dessa primeira turma de mentorados. Então, eu tive aí algumas outras pessoas também que estavam nessa linha de iniciar a primeira pesquisa, ainda no ensino médio. Então, foi nesse início que eu tava me descobrindo ainda mais e botando isso em prática e não só tendo a teoria da química, o que deixou tudo muito mais interessante. E de onde que surgiu esse interesse de estudar fora? Eu acho que o interesse de estudar fora começou muito desde a minha casa, quando meus pais ficavam falando que eu podia conseguir isso, mas eu ainda não sabia como. Mas aí, como qualquer jovem curioso, você vai pesquisar. E aí eu me deparei na primeira vez com um site da Fundação Estudar, e indo no próprio site da Fundação Estudar, que eu fui descobrindo outras coisas, alguns jovens que já tinham conseguido. E eles explicavam da maneira como eles conseguiram. Você também participa de projetos sociais. Por que, é que você decidiu fazer isso e isso não atrapalha os estudos? Não, acho que não atrapalha de forma alguma, acho que é uma maneira de transformação social, é uma ferramenta de transformação social. O projeto, de todas as formas que eu estou ligado, ele tem algo a ver com a educação. Então, desde o projeto que eu estava ligado, primeiramente o Empodera, que começou com um coordenador de uma ONG e aí ele foi chamou a mim e outros jovens para compor esse time e, a gente, e era uma plataforma que estava relacionado a diversos conteúdos, desde a educação, a tecnologia e trabalhava com vídeos, no caso desde aquele tema, educação e além disso, ele tem um público alvo que é o jovem universitário de baixa renda, que ele acaba que necessita de algumas coisas como vale transporte, alimentação livro, então empodera poder ele também trabalha nessa conexão com doações para sempre de dar esse jovem o que ele necessita para se manter na universidade e além disso também o lado profissional de conectar ele com pessoas da área que ele gostaria de estar daqui a alguns anos então fazendo essa ponte entre o profissional e esse jovem universitário que que impulsiona ele na carreira e consequentemente o empodera através disso. E além disso, esses projetos me possibilitaram já a participar de um programa de liderança que foi na Rússia, já nesse ano, mês passado. Então foi algo que foi realmente muito interessante. Ter esse crescimento através do que você já faz e despertar outras coisas como liderança, ter mais um foco direcionado com educação, saúde, política. Então é algo que os projetos sociais só acrescentam na vida de um jovem. Lucas, muito obrigado, cara, de verdade, pelo bate-papo, viu? Valeu mesmo. Ok, muito obrigado. <risos> e o Enem tá chegando. Aproveita para passar lá no site e ver os programas anteriores. Dá para revisar questões, saber mais sobre as profissões. Tem muita coisa bacana lá, tá bom? Até a próxima. Para você, jovem, que agora vai fazer o Enem, eu digo para você continuar e persistir nos seus estudos, porque o Enem é uma prova que abre diversas portas para muita coisa que você gostaria de fazer, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então se prepare e vá com toda a força e com todo o conhecimento que você puder, porque é uma ferramenta maravilhosa para uma transformação, não só para você, mas para tudo que você gostaria de fazer e para todas as pessoas que você possa impulsionar e empoderar através do Enem.